então primeiro ponto é treinar os acordes tá ó. espírito espírito ó só de deixar o acorde ele já soa bonito tá vendo que desce como fogo vem como e um pentecostes e enche-me de novo beleza treinou tá eu vou passar aqui o tempo certinho para você que é iniciante vamos lá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 O pessoal faz, vem comem Pentecostes. Aí o pessoal faz, ó. Oh, oh, como é que agora eu desafinei tudo, né? Vamos lá. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem comem Pentecostes. Ó, oh, oh, vem. A pessoa canta assim, entendeu? Já vi muito. Então, ó, oh, oh, vem. Fá. Dó com Mi. Ré menor. Tá vendo? E enche-me de novo. Então vamos de novo, ó. Espírito, Espírito.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 Beleza? Vamos contar para ver? 1 um, E, 2 e 3 E 4 E. Beleza? De novo. Tá vendo que no 1 um, entra minha mão direita com todas as notas aqui, e mais o Lá na mão esquerda, 1. Um, no E é só o polegar aqui, ó. E.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 Que o tempo aqui, né? Um e dois e três e quatro e. Vamos ver esse Fá, tá? Fáita uh, uh, uh, e vamos lá. Ó. Um e dois e três e quatro E. Beleza? E aí agora o Mi maior, um e dois e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 Ok? Posso fazer isso com os outros acordes? Isso aqui pode ser uma possível introdução. Vocês viram que aqui do Fá para o Ré menor eu não fiz o dó com o Mi, tá?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 Pensando na nona, tá vendo? Eu crio um caminho com notas de passagem, ó. E ali adorarei. Tá vendo? Ao Deus do meu amor. De novo, ó. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Isso aqui, ó.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 Tá vendo? Em Dó, por mais era, taran, não sei nem a letra, a situação, o controle ainda está na palma, beleza? Então eu acho que vai ser esse aí o próximo tutorial, tá? Mas deixa, deixa a sua sugestão aí no vídeo aí, tá? Que eu vou me guiando por elas, tá? Tem uma lista de mais de 40 tutorial para fazer aqui, eu vou fazer um monte de tutorial em Dó maior,